Oi pessoal, beleza? Aqui eu sou o sou Titi trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje galera, eu trago um vídeo para vocês de como descobrir novos servidores de TT Pirata. E vamos que vamos né galera. Vou deixar dois duplens na descrição do vídeo e junto com a minha página no Facebook, Titi. Se você não curte, curte ela lá. São muitas coisas. Nunca eu descubro servidores de TD tem esses... Ó, divulgações... De... não, isso esse não. Aqui ó. Divulgações, 67 37 Pirata tal. cubra aqui galera. Sempre aqui, nesse servidor, esse nessa página né, uma página nesse grupo que tem já quinhentos 40. pessoas pessoas mais aqui mano, e... vou dar uma olhada aqui para mostrar tudo para vocês agora. O meu grupo aqui ó, o grupo da página, isso daqui ó que tem, deixa eu ver quantas pessoas, aqui 900 membros, Eles tem que pirata aqui. Eu vou descobrir novos servidores aqui mesmo, com esses dois grupos. E mais aqui mano, o então, que Pirata tá? é aqui, Esse já tem 7 800 mil pessoas, grupo bem cheio mano, vários servidores detentos que você vai encontrar aqui às vezes a galera posta uns vídeos aleatórios, mas sempre tem servidor novo aqui ó vou deixando esses links aqui na descrição, vocês entram, beleza? e achei o seu servidor, beleza? Tá então, muito interessante trazer aqui novos vídeos aí e galera, se eu entrar aqui no meu canal no youtube, vou mostrar umas coisas para vocês, que... Pra que vocês me ajudam numa... Para carregar aqui, eu tô no meu canal, fala tudo sobre o swag. só pra vocês terem ideia. Quando você quer que assim, o titi os vídeos, é como que tá as capas, mano. não tá bem bonito. É, o nível dessas capas, mano bem bonito mesmo. Né? O capa top, mano. E sempre eu tô tentando inovar, vocês estão vendo aí, né? Aqui já é uma parte do meu canal, mas isso aqui, mano, dá uma olhada pra vocês verem, galera. Muito vídeo que eu posto, sempre olha o jeito das capas, mano, muito top. Vídeo react e tal Minha evolução fantástica e tal Bombástica, tá Meu novo servidor de servidores diretores, dois card view em um mês Batendo view, mano Então, faz o seguinte, galera o vídeo que eu postar aqui, ó Goniadinha, é mano, deixa o seu like Se você gostar, se inscreve no canal é que modelo, então, fiote e tem pra acompanhar aqui, galera A comunidade, ó, que com meus parceiros aí tal é a comunidade aqui, ó, que eu digo é esse daqui, você Se você tiver condição, vem cá, ó, num membro de tipo 199, tem muitas e tem muitos benefícios para quem se tornar membro a partir do 199 e Não nada, né, mano. Sempre eu peço para vocês deixar o like, ó, para você ver, ó. sempre aviso, ó, novo vídeo, meio dia, ó, né, para você ver, ó, o que foi esse vídeo. É um tema mais, quer ver, tipo assim, passei mais sombrio, eu deixei assim Aqui, ó, Vivo view Lá. coloquei esse Dark aqui e tal Meus personagens aqui isso 60 likes no vídeo, já tá com 200 views um, Tipo assim, né segundo desenho Vivo Aí esse daqui na né, GBG Lupa, 50 Esse daqui bateu bem pouco, só... 61 views isso. Lá. é lá Bem importante Vou estar ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham entendido e gostado Basicamente é isso né galera Tem os grupos na descrição Se você quiser que vier, conhecer Ou quiser achar novos servidores entra nesse grupo você vai conhecer a maioria dos servidores Que eu trago aqui no canal eu Sempre vai servidor novo lá eu Sempre vou estar tá atualizando vocês aqui E é isso né mano se tiver um novo servidor que eu não conheço e você tá jogando, eu tinha nos comentários que eu vou dar uma olhada lá e vou ver se vai ser uma boa pra mim fazer. Não, é isso né? Valeu por ter assistido o vídeo até esse momento. Se você gostou, é novo aqui no canal, se inscreve, mas se você já é inscrito, deixa seu like, o sininho de notificação e deixe seu comentário, que é muito importante. Divulga esse vídeo em algum grupo que você tenho no Facebook, WhatsApp, Twitch. E... É nóis, mano. Próximo vídeo, um abraço, senhor Tchê, falou. Tchei. Really only fought you over 'cause you let him. Fuck you, girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. So certain it's your love that holds me.